Estou na lua, não me chanteis que eu agora estou na lua e em breve vou chegar ao céu onde tu estás toda nua só com véu, só com véu, só com véu. Face down, ha ha, face down, ha ha, face down.